Olá, meu nome é Márcio Gadotti e estou convidando você para participar da turma 2020 do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Eu também vou dar uma das aulas, que, é, que será a última, retomando conceitos e práticas do curso. Aproveite inscreva-se no link abaixo. Obrigado.